Pois é, gente, o mundo gira. Agora o caseiro Francenildo vai receber uma indenização de 500 mil reais. Afinal, seu sigilo bancário foi violado. Para quem não se lembra, o Francenildo mostrou que Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, frequentava uma mansão lá em Brasília, com turma de Ribeirão Preto, prostitutas, malas de dinheiro e tudo mais que você pode imaginar. Aí, como é típico do PT, violar o sigilo bancário dele, para ver se ele estava recebendo propina da oposição para depor contra o Palocci na CPI dos bingos. É muita safadeza e esse Palocci não é nada confiável. Aí eu fico pensando Palocci, José Dirceu, Erenice, caramba, que partido esse hein? Chega de PT.